Pedro Gomes, aluno do Politécnico da Guarda, criou uma aplicação informática que permitirá ferir o risco de contágio com a Covid-19 nos espaços públicos. Esta aplicação é destinada a uso por parte de entidades públicas e privadas com movimentação de pessoas no seu espaço. Pedro Gomes começou por nos explicar como surgiu o projeto, aludindo ainda à equipa que o integra. O, o, o, projeto, o projeto começou com, com o desafio da professora Ruta Breco, que, que já sabia que nós estávamos a trabalhar com este tipo de tecnologia. Uh, entretanto, entretanto, surgiu esta oportunidade de, de participarmos neste enquadrão organizado pela, pela União Europeia, onde, onde, apresentámos, onde apresentámos a ideia tivemos esta semana para desenvolvermos, outras pessoas juntaram-se a nós, especialistas na área da computer vision, de, de especialistas na área da biologia molecular e celular, que nos ajudaram a entender como é que as variáveis se correlacionam entre elas. Uh, a partir daí, começámos a construir um protótipo de um protótipo de uma aplicação que ia dar o risco de contágio em, em zonas, foi de, de, de desenhada para zonas interiores, mas no, no fim do projeto percebemos que também funcionaria em zonas exteriores. O Presidente do Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas, realçou o espírito empreendedor dos alunos do IPG e a capacidade da instituição. O um prémio conseguido por este estudante do Politécnico da Guarda, que de posta de informática, conjuntamente com dois docentes, da nossa instituição é a prova de que no Politécnico os professores e investigadores apoiam o espírito empreendedor dos nossos estudantes e é também a prova de que apesar da pandemia de, de ter acessado as aulas presenciais, portanto, não terminou a investigação, a produção do conhecimento e da investigação e, portanto, esta evidência é mais uma no sentido de que o Politécnico da Guarda tem estado a cumprir a sua missão, o seu dever cívico de contribuir portanto, com os instrumentos que tem uh, para o combate uh, a esta pandemia. Fernando Melo Rodrigues, do Centro do IPG, envolvido neste projeto, destacou a importância da participação de professores e alunos na luta contra a atual pandemia e os contributos que podem ser dados. Nós não estar -se de fora, toda a gente... Está a contribuir para mitigar esta, esta, esta pandemia. Ah, então, achámos por bem e arranjámos um processo de medir quantificar o risco de contágio do Covid-19. Isto então será uma ferramenta para os gestores destes edifícios perceberem como é que eh, o edifício está a ser usado pelas pessoas e mitigar o risco, eh, uma vez que conseguimos perceber ao longo. Do, do tempo, como é que o fluxo das pessoas, a da concentração de são pessoas e podemos ajustar hum. o, o edifício ou adaptar o edifício de forma a minimizar o risco de contágio. Filipe Caetano, igualmente do Centro IPG, falou do desafio que constitui este projeto e das componentes envolvidas. Esta aventura para mim começou quando nós desafiámos o Pedro para ele se a este projeto, à, à Hecatombe, e uh, ele nos desafiou a nós para, para, para entrarmos nesta, nesta grande aventura, nesta agradável aventura que foi uh, a participação nesta Hecatombe. Uh, no fundo foram desenvolvidas várias, várias componentes de software, com algum trabalho obviamente com hardware também onde foi possível fazer o desenvolvimento bastante bem bem onde permite, por exemplo, verificar qual é o grau bem risco bem bem bem do bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem o Facility Manager pode gerir melhor as equipas de limpeza e, e, e, e se calhar, limpar, limpar mais nos locais onde as pessoas passam mais. E, por outro lado, é possível também gerar alertas também para esses próprios Facility Managers com um dos vários parâmetros que são monitorizados. Uh, Dentre de outras coisas, é por exemplo possível saber o número médio de pessoas por metro quadrado num local. É possível saber qual é que é a média de distâncias que as pessoas guardam entre elas, uh, entre outros parâmetros. Uh, para mais informações basta basta acederem a camilaian.com.pt Refira-se que o principal objetivo desta aplicação é a detecção de comportamentos de risco e a combinação dos mesmos com variáveis ambientais e geográficas. A aplicação é compatível com qualquer dispositivo de recolha de imagem digital fixo, podendo ser instalado de forma simples nos edifícios existentes.